Tá bom, cara, já tô aqui voltando Na minha mineração De minério misterioso Galera, e olha só As minhas ferramentas que eu consegui Construir, né, fabricar com esses itens, né com essa mineração, ó Consegui muito minério misterioso aqui, galera Então, já tô voltando aqui pra casa Porque, mano, eu tô muito ansioso, velho Pra guardar esses itens e, velho Mostrar pra todos os meus amigos que eu tenho os minérios Todos os minérios, né, mano misteriosos né, e muitos ainda E eu consegui achar essas bolinhas que me dão muitos efeitos Muito poderosos, né Então, deixa eu vir ó, pegar uma atalho aqui, ó Pra gente chegar na nossa casa, galera Porque, mano, eu tô muito ansioso pra mostrar E é isso aí, galera E, mano, é o seguinte Mas, enfim, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Real. E é o seguinte, galera, nesse vídeo Eu vou tá indo pra casa Porque eu acabei de sair de uma mineração Aqui de minério exterioso né? Demorou muito tempo pra eu conseguir achar Um minério exterior. Mas que isso, velho Mano, olha o tamanho desse esqueleto Desse espectro, mano Cara, tem... Eles invadiram minha casa Meu Deus, galera Meu Deus, eles estão vindo pra cima Cara, eu tenho que usar meu arco e flecha espectro Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ah, tem coisa de uso, mano Ai, que merda, velho Meu Deus, galera Ah, mata, mata Galera, você é louco, mano Olha Eles têm poder, galera Eles teletransportam Tá, galera, é o seguinte Vamos matar um por um aqui, ó Bem devagar, chamar aqui, ó Vem, vem, seu doido Doido, sai Sai Ah, tem escudo, agora que eu lembrei <risos> Eu tenho escudo, velho Por que, que eu tô batendo seus a escudo, velho Ó, dá repulsão, ó Da repulsão, quer ver, ó a gente Vem e mata, ó Aqui e mata Mata, mata, mata, mata Ah, eu vou morrer, galera, vou morrer, já era Meu Deus, tem um chefão deles ainda ali, galera Mas enfim, galera Já tamo aqui, ó já tô entrando aqui na casa pra ver se tem mais alguns espre... Espectros aqui Acho que não tem nenhum, galera Meu Deus! Meu Deus! O cara, tem muito espectro, velho Tem que usar os poderes, galera Tem que usar os poderes, senão tá ferrado, velho Meu Deus, velho Olha o tanto de espectro, velho Isso aqui mostra tá que mata direto, né, mano? Eu quero ver se eu tivesse com uma de diamante aqui, né, mano? Cara, é muito ferrado, é muito lascado Aqui também tem poder, galera Aí ferra a minha vida inteira, né, mano? Vem, seu louco Ah! Matei, galera. Mano, tem até aqui fora, velho. Que isso, mano. Espectro não tem o que fazer da vida, não, velho. Ai, ai, ai. Machucou. Eles brotaram um ovo, mano. Galinha. Não tem galinha. Triste. Cara, tem tá um preto aqui. Ai, ele bugou ali. Ai, meu Deus. Meu Deus, tem muito espectro. Sai, espectro do caramba. Caramba, velho. Ai, meu Deus. Tá. Não tem... Eles estão aqui em cima também, velho. Sério, eles, eles não tem o que fazer da vida, né, mano? Não é possível. Pô, vai dormir, vai jogar videogame, velho. A galera acha que acabou, né? Meu Deus, tem muitos aí. Tá cheio de espectros aqui em cima. Caramba. Meu Deus, tô batalhando aqui dentro do meu quarto, velho. Sai. Sai daqui. Galera, acho que agora tá na hora de a gente batalhar com o chefão dos espectros, né, velho? Então, aqui, ó. Vai te chamar igual cachorro, velho, Vem! Morre, seu maluco. Oxi. Saiu um bloco. Nem vi. Vai, galera. Meu Deus, vai matar os preços. Vai. Matei. Ei, desgraça. Meu Deus, galera. Você é maluco, Joe. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vou guardar aqui minhas armaduras de espectro, porque, mano... Espectro não, de minério misterioso. Que, velho, se eles voltarem, mano, eu acho que eu vou esperar um tempinho aqui, mano. Se eles voltarem, véi, aí vai ter uma super briga aqui, uma super, uma super treta, né, galera? Então, é isso aí, mano. Eu vou já ficar aqui um tempo esperando eles pra ver se parece mais alguns. Porque, mano, matei o chefão deles aí, né? o chefão, véi. Desde quando alguém mata o chefão de alguém, mano. É a mesma coisa matar o seu próprio chefe do trabalho, tá ligado? Vocês ouviram, mano? Alguém tomou dano aqui, hein? Ai, Deus, Ó, per... oh, tô falando, eles estão voltando, galera. Ih, desgraça. Vai tomando tudo dano. Tá, galera, eu preciso ver, mano. Se eles estão aqui por aqui, mano. Nenhum deles voltaram ainda. Mas eu vou lá embaixo, mano. Porque eu esqueci um negócio na cozinha. Eu preciso ir lá pegar. Meu Deus. Eles invadiram minha casa de novo. Sai! Mata todos vocês, mano. Mata todos vocês. Caramba, velho. Você é maluco. Meu... Meu Deus! Meu Deus, fechou! Meu Deus! Ah! Entrou um. Ele destruiu minha porta. Minha porta foi destruída, galera. Mano, tem muito espectro. Ai, caramba. Sai, sai, sai. Não, tem muito espectro aqui, velho. Vou morrer. Morrer já era, já era. Vou morrer aqui, galera. Vou morrer, já era. Meu Deus, velho. Tem muito. Ah, meu Deus, eu vou embora, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô cercado, galera. Eu tô cercado. Feou, feou, feou. Meu amigo, eu tô cercado, velho. Eu sei, eu vou usar, galera. Eu vou ter que usar a minha. Shuriken. Shuriken, mano. Deixa eu tirar meu escudo daqui, galera. Porque. Pode ter que usar a arma secreta, mano. Dos espectros. Eles não aceitam isso. Agora eu vou morrer. Sai! Sai aqui! Meu Deus, galera. Eu tô morrendo isso aqui, velho. Já era. A já era. Eu tô morrendo. Meu Deus, velho. Tá cheio um cara aqui que invadiu minha casa, mano, um Steve. Ai, mano. Ai, velho, tem um Steve. Ele tá me matando também. Mal. Mal o Ele Pode me ajudar, velho. De é verdade. Tem uns cachorros aqui na vizinhança, galera. Tu não para de latir, velho. Odeio morar nessa vizinhança. Sério. Não, porque tem... Nossa, tem muito espectro, galera. Tu é maluco, velho. Eu tenho muito, mano. Tem que fugir de casa. Mano, eu matei o chefe deles. Olha o que eles fizeram, velho. Invadiram minha casa. Meu Deus, galera, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Vou fugir, vou fugir, vou fugir Você é louco, galera Meu Deus Mano, eu vou morrer, velho Galera, tá cheio de espectro na, na minha casa Usa, usa essa volta Maluco, velho, você é maluco Você é louco, galera Mano, tem muito espectro Vindo, velho Morre. Galera, eu tenho que colocar meu escudo, mano Porque agora não dá mais, velho Meu Deus, velho Cadê meu escudo? Eu tenho que usar o escudo, mano Pra vencer eles agora, galera Vou Matar um por um agora sim, velho Ah, tô fugindo, seus medrosos Caramba Vem Puxa. Eles desapareceram, velho Galera, eles sumiram, mano como assim? Ai, sem teleporte, é verdade. Sai! Vai morrer, mano. Vai morrer todo mundo, galera. Vai morrer agora. Geral vai morrer, mano. Geral vai morrer agora, velho. Quero que se dane... Nossa, mano. Eles estão lagando o meu mundo. Ai! Meu Deus, galera. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. pelo velho. Isso é maluco, galera. você é maluco. Mano, meu Deus Sai, sai Ah, mano, por que eu o chefe deles, né, velho? é quanto burro também, né, mano? Galera, você é maluco, velho mas, enfim, galera, eu acho que eu vou fugir aqui de casa. Porque, mano, eu só vou voltar amanhã de manhã pra ver se os espectros foram embora, galera. Porque eu não vou ter coragem de voltar lá nem a pau. Mas, enfim, galera, eu vídeo por aqui. Quem tiver gostado, não esquece, mano, clica no joinha pra me ajudar bastante. E os espectros nunca mais invadirem minha casa aqui no Minecraft, galera. Então é isso. Valeu, valeu-se, fui. Tchau! Eu vou sair correndo, vai ter com muito medo, mano.